Here it comes! Boom Shakalaka! Golden State Warriors campeões da NBA pela sétima vez a franquia campeã, pela quarta vez nessa dinastia que começou no meio da década passada. Acredito que todos vocês já tenham ficado sabendo disso, né? Vocês não descobrem isso pelo Boom E eu venho fazer esse vídeo aqui pra vocês. É um vídeo praticamente sem cortes que eu vou gravar aqui na sequência. É o vídeo de despedida dessa temporada, o último vídeo que eu tô fazendo, temporada encerrada. Não venho aqui pra fazer uma análise do jogo, do que aconteceu dentro de quadra ontem, tão pouco da série. Não vou ficar falando de defesas e ataques. A gente sabe mais ou menos o que aconteceu na série, de um modo geral. Golden State Warriors fez os ajustes necessários pra conseguir tomar o controle da série. Boston Celtics teve problemas, principalmente... Tomando conta da bola, muitos erros. Uh, acrescenta aí um fator cansaço que a gente percebeu no, nos finais dos jogos. Principalmente no Jason Taylor, um cara que jogou aí... Praticamente todos os minutos de todas as séries. A gente sabe que os Celtics vieram de duas séries de sete jogos contra a Miami. Contra Milwaukee, contra a Miami. A gente até, até percebeu no final de um dos jogos do jogo 5, Numa sequência final dele horrível, que ele deu três air balls, Enfim, Boston cansou Golden State Warriors soube dominar os jogos, principalmente esses últimos três que eles venceram, e se tornaram campeões da NBA. Uh, o que falar, né? Do, do, dos Warriors, Stephen Curry, toda a pressão que ele tinha por nunca ter sido MVP de finais, conseguiu superar isso. Klay Thompson e as duas lesões gravíssimas que ele teve, que em vários casos encerrariam a carreira do jogador, lesão de ligamento de joelho e lesão de tendão de Aquiles voltou, obviamente não era o mesmo Clay Thompson 100% de antes mas conseguiu inclusive melhorar nessa reta final, principalmente a parte defensiva, conseguiu parar o Jalen Brown em algumas sequências bem importantes aí, nesses jogos das finais, Draymond Green começou mal a série de finais, números teve aquele jogo de 2 pontos 4 rebotes 3 assistências 3, 3 ejeções por faltas mas nessa reta final ele foi muito bem, quase conseguiu um triple-double no último jogo, foi se ajustando a série. Ele é um cara muito inteligente, defensiva e ofensivamente. Andrew Wiggins teve aquele começo confuso em Minnesota, a primeira escolha de draft, carregando um time ruim. E jogos de 30, 40 pontos, mas que não conseguia levar o time adiante. Acabou sendo trocado para os Warriors. Teve aquelas temporadas ruins em Golden State, ninguém sabia qual ia ser o futuro dele. De repente, ele, com a volta dos, dos principais jogadores, ele caiu com uma luva no esquema, sabendo qual é o papel dele, sendo muito bom defensivamente, parando Jason Taylor e contribuindo também ofensivamente, ele foi o no jogo 5, né, com 26 pontos, uh, essencial, foi o segundo melhor jogador dos Warriors nessa série final, a gente tem Jordan Poole, um cara que começou na fase ruim ali, eu confesso que eu não esperava que ele fosse se tornar um jogador tão bom que ele é hoje, mesmo jogando uma minutagem mais baixa, a gente sabe, ele tem problemas de defesa uh, sérios, mas que tendem a Melhorar, ele tende a corrigir isso com o tempo Um cara que jogou menos minutos, mas quando esteve em quadra Teve um, um, um papel muito importante Kevin Looney, o único pivô do elenco, né Com a lesão do James Wiseman, que não jogou O único pivô do elenco, ele nem é tão alto assim Mas brigou muito, principalmente na parte dos rebotes ofensivos Contribuiu bastante Gary Payton, último cara a entrar no elenco Uma peça defensiva importantíssima Entrou na rotação pra valer Principalmente agora nos últimos jogos Teve jogo de 15 pontos no jogo 5 e... e segurou muito na parte defensiva Oro Porter, um cara que andou por vários times Que já tinha ganhado o dinheiro dele Talvez não precisasse disso Assinou por pouco Conseguiu finalmente ser campeão Bielitsa Que chegou tarde na NBA Andrei Godala Que fez parte de toda a, de toda a dinastia Saiu, voltou E agora mais como um líder Do que como um jogador em quadra Steve Kerr, né? Agora, quatro títulos como tre treinador, cinco como jogador, três pelos Bulls e, e dois pelos Spurs, já mais veterano, então um cara vencedor do início até o fim. E os Warriors têm os jovens, né? Tem o Kuminga, tem Moses Murray, o James Wiseman, que eu falei, Jordan Poole, obviamente, Damian Lee, não sei até onde, até onde ele vai ficar no time. Mas já tem um núcleo pra esse time continuar vencendo, né? A transição é ganhando, não tem o rebuild, o rebuild total que alguns times estão fazendo nesse momento, Houston Rockets, por exemplo, Phoenix Suns fez rebuild total. O rebuild dos Warriors, a reconstrução é feita enquanto o time está ganhando. Isso é sensacional. Isso faz com que a dinastia possa durar por mais tempo ainda. Boston Celtics, time jovem ainda, treinador treinando pela primeira vez na sua primeira temporada. Demora ele tenha sido assistente durante muito tempo. Uh, méritos por desenvolver o Jason Tatum para esse jogador que ele é hoje. Um cara que cresceu muito na parte defensiva. Um cara que tá aprendendo a, a, a penetrar e distribuir a bola, usar isso a favor dele, então, que nem eu falei. Pegou muito pesado essa sequência de muitos jogos e muitas séries pra ele. Ele chegava mais cansado no, no final dos jogos, tendo jogado sempre mais do que 40 minutos. Mas é o grande líder desse time. É possível ser campeão tendo o Jason Taylor como teu melhor jogador? Sim, é possível. Então o futuro é... É bom. É bom pro Boston Celtics. Jalen Brown, two-way player. Atacando bem, defendendo bem... A gente tem o Marcus Smart, que foi o melhor defensor do ano... A gente tem um, um... Um Robert Williams... Sensacional dentro do garrafão... Um dos melhores da NBA... Jogando com lesão, cara... Talvez um jovem, assim, com uma lesão dessas no joelho... Estivesse se poupando... Muito pelo contrário... Ele foi lá e jogou o máximo possível... E sempre que ele esteve em quadra, O time foi melhor... Mas... O time tá no caminho... Tem que aumentar a profundidade do elenco... A gente viu rotações curtas, né... Com seis ou sete jogadores... Em vários momentos, oito no máximo. É, precisa ainda acrescentar algumas peças ao time. E, mas o time tem futuro. Então, esse é o meu mini resumo do que aconteceu até agora. É, tópico número dois, como foi o ano? Como foi o ano? Como foi a temporada 2021-2022? Foi minha terceira temporada como, como comentarista de NBA, né? Eu comecei lá na bolha. Então, 19-20, 20-21... 21, 22. A primeira de 82 jogos, né? É... Fiz os jogos do League Pass. Na temporada passada, a gente tinha os jogos do YouTube da NBA, né? Esse ano a gente não teve, por causa de, enfim, direitos de transmissão. Mas eu comentei os jogos do canal da Bud, que era um canal ainda começando a fazer isso. Então, obviamente, a audiência diminuiu bastante, né? A gente fez jogos de mais de um milhão de, de views totais lá na época do YouTube da, da NBA. agora a audiência diminuiu bastante no início, mas foi crescendo ao longo da temporada. O que é um bom... Um bom sinal pro futuro. E as transmissões da Bud sempre muito legais. Uh, com uma equipe maior, né? Normalmente narrador e três comentaristas. Uh, na, na parte dos playoffs, com correspondentes direto da arena. Fábio Malavazzi, o Estevam Ticone também. Então, uh, tende muito a crescer. Se continuar tudo do, do jeito que está o canal da Bud. Tende muito a crescer essas transmissões também aí. NBA House. Vocês devem ter acompanhado aí que durante as finais. Exceto no jogo 2, que eu é tive Show nos Jogos 1, 3, 4, 5 e 6. Eu comentei lá no, no, no pré e no pós-jogo de cada jogo das finais. Foi muito legal, direto lá do Shopping Adorado, da NB House física, né? Na temporada passada, eu tinha sido um dos apresentadores da NB House virtual, por causa da pandemia. A gente não teve NB House uh, fisicamente. Então, legal fazer parte disso tudo. Uh, pretendo continuar fazendo. essa uma coisa que entrou na minha vida de... Dois anos pra cá. São três temporadas, mas na verdade não se completaram nem dois anos. Hoje é 17 de junho que eu tô gravando aqui. A bolha começou em agosto de 2020, então são menos de dois anos, mas são três temporadas diferentes fazendo isso. E o número legal é que eu cheguei a 100 jogos comentados. Eu ia ter acabado com 99 e ali nas finais da Conferência Oeste, no jogo 4, se não me engano, o, o Bulgarelli teve um, um, um problema de, de última hora e eles me chamaram. Então eu completei exatamente 100 jogos comentados. Eu ia fazer um vídeo, não fiz, mas vou fazer, talvez possa ser o vídeo da, da, da volta das minhas férias. Fazendo uma análise estatística de de quem venceu mais, quem venceu menos, enfim, aproveitamentos dos times nos jogos que eu comentei. Aquelas coisas que eu costumo fazer, eu tinha até feito o um resumo. Tava num caderno assim, aqui, mas eu não sei onde eu coloquei. Do, dos maiores vencedores e perdedores nos jogos que eu comentei. Por fim, pra finalizar, depois desse vídeo eu ainda tenho mais um compromisso, que é a live do Draft. A gente fez nos últimos dois anos, vai fazer de novo na quinta-feira agora Eu, Caio, Alana, Jota e o Ticoni. Live do Draft, acompanhar toda a primeira rodada do, do Draft e, e pra isso eu vou estudar bastante essa semana, né? Eu não sou um cara que assiste todos os jogos de basquete universitário Eu sei mais ou menos o que tá acontecendo com esses principais prospectos Mas não ao ponto de saber todo mundo que vai ser escolhido na primeira rodada Então eu vou dar uma estudada boa a partir de, de segunda-feira então, finalizando, tópico número 3, uh, venho avisar que estou dando uma pequena pausa no Calaca. Eu sei que eu falei a mesma coisa em 2020, a pausa durou duas semanas e eu já voltei fazendo vídeos. Mas em 2020 eu tava na pandemia, dentro de casa, sem fazer nada, com um filho só. Agora eu estou com os shows de volta, né? praticamente todo final de semana. Por sinal, muito bem, essa volta pós-pandemia, muito legal, muita demanda reprimida, a galera indo no show pra caramba, shows praticamente todos lotados. E isso inclui viagens e tudo mais Então tô tendo todo esse desgaste, entre aspas Das viagens, dos ensaios do, do management Da coisa toda Shows de volta, dois filhos, tem um filho a mais Do que eu tinha na pandemia <risos> Em 2020, então são dois filhos Principalmente agora em julho O mais velho que já está na escola vai estar de férias O mais novo vai entrar na escola em agosto Então, tô falando porque tem muita coisa para fazer, os shows, os compromissos da banda As crianças, eu quero voltar a fazer mais exercício que eu vi numa, numa, numa corrida muito boa desde o final do ano passado, e quando começaram os shows de volta eu parei completamente, minha alimentação piorou, voltei a ganhar peso, aí dói o joelho, aí ronca quando dorme, então eu quero voltar a fazer mais exercícios, inclusive acabando de gravar esse vídeo, eu vou aproveitar que tá sol vou dar uma bela de uma caminhada. Então eu vou tirar um, um período de férias aqui no Buxa Calaca, acredito que eu devo voltar um pouco antes do início da próxima temporada, então seria um, um intervalo aí de uns três meses, talvez sem vídeos, coisa que eu nunca fiz aqui no canal desde que ele foi criado em 2000 16 Vencendo tudo direto, nunca fiquei mais de uma semana Sem lançar vídeo, eu acho, talvez um pouquinho mais E recentemente eu tenho feito Um vídeo por semana Mas eu vou voltar, eu tenho alguns vídeos pela metade Inclusive, eu tinha feito, eu tô fazendo, tô acabando Um que é uma seleção de Duke De todos os tempos, eu ia tentar lançar antes do draft Não vai dar tempo, mas É uma seleção de uni universidades específicas É uma, uma nova ideia, vocês já falaram isso várias vezes tá? não, Eu não Eu não inventei a roda aqui, vocês já me deram Essa sugestão várias vezes tem uma seleção de Duke, tem um vídeo do, do quarto mais arrasador de todos os tempos. O do período mais arrasador de todos os tempos. Também é um vídeo que tá pela metade. Tem os outros vídeos pela metade. Mas eu retomo isso voltando das férias. Beleza? Vou seguir fazendo as minhas coisas. Então, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais. Eu não fico falando de basquete. É mais pra me acompanhar na vida mesmo. Vavo no Instagram e arroba Fresno no Twitter. Me sigam lá que eu vou continuar, então, postando coisas da minha vida. Parabéns, Golden State Warriors. Parabéns para os torcedores que aguentaram aí dois anos bem difíceis, né? O ano que o time foi o pior time da NBA. E a temporada passada, quando o time caiu no, no play-in para os Grizzlies. E agora os Warriors estão de volta. E devem continuar aí nos próximos anos, principalmente nessa transição aí dos veteranos para os jovens que eles já têm. E agora precisam desenvolver e evoluir. Agradeço a todos vocês que assistiram mais essa temporada de vídeos aqui no Calaca. Agradeço, obviamente, toda a equipe da... Da NBA, da NBA Brasil, que me proporcionou muita coisa nesse ano Não só os comentários Mas também as viagens que eu fiz né Lá pra Cleveland, no All-Star Game Pra Phoenix No All Access, vocês estão vendo que eu tô um pouco entupido aqui Fui dormir tarde ontem Na festa, nas ruas, não, mentira é, Fui dormir tarde porque acabou tarde E tudo de legal que eu fiz nesse ano Cleveland, Phoenix, todos os, os jogos Eventos e transmissões Então eu agradeço a toda a equipe da NBA Brasil Vocês obviamente E nos vemos então daqui a alguns meses Beleza? Grande abraço pra todo mundo e até lá. Stop!